E aí, Clan Sheldon aqui de novo, hoje a gente tá vindo com o Gris novamente Aventura indie para PS4, Nintendo Switch, computador A gente vai tentar obter uma cor a mais, né? No último episódio isso aí aconteceu, né? A gente obteve a cor verde E agora vamos continuar a brincadeira Com certeza a cor azul hoje, com toda certeza A gente vai caindo, caindo, caindo eu considero esse jogo um pouco puzzle, tem. pra você passar das áreas você tem que solucionar uns.. uns enigmas assim, mas não é bem isso. <risos> não é bem um enigma. Muito bem. Agora a gente consegue virar um quadrado, não lembro qual que é o comando pra virar um quadrado. Essa área está sendo revisitada, antes não tinha este, este bloco verde Como a gente recuperou o verde, parece que agora tem plantas né, que nos ajudam aí. Vermelho e verde Só que interessante, ali parece um caminho a ser feito para os céus Vamos, menininha, vamos Eu não lembro como é que vira bloco <risos> Ah, nossa, o que foi que eu fiz? Achei, achei o botão que vira bem Então as borboletinhas quebraram o nosso caminho, não tem volta Ali acaba o caminho e eu vou pular sem dó. Como imaginei deu tudo certo. Antes da gente. Bom vamos manter a esquerda. Finalmente a música começa a surgir. Um jogo todo desenhado à mão, bonitinho, vamos ver terrabinhas parece. As coisas são bem interessantes, né? Conceito também. Tudo me agradou, confesso, para vocês. Aqui não estou vendo nada. só vão tá aí o primeiro desafio as plataformas a gente vai ter grande uma grande quantidade de coisas dessa forma tem um bichinho triste parece é um pouco diferente dos que a gente já encontrou até então, né? Vai, vai, vai. As áreas são imensas, se você for parar pra pensar Olha lá, o passou ali rapidinho Menos traumático do que eu imaginei, Tudo bem. Achei que as plataformas respondessem a algum estímulo nosso, mas não procede. A nossa busca, por enquanto, é por é... bolinhas brancas Olha lá o bichinho, comendo a maçã quadrada Ele está correndo atrás da gente E tomara que ele não esteja nos confundindo com uma maçã Porque vai ser bastante doloroso está alcançando a gente, que não é um bom sinal. Opa! Areia. aqui tem uma maçã. Vou ver uma maçã para comer, né? Deixa eu vi outra maçã. Alimentando ele com maçãzinhas Tem uma ali também Três maçãs Fico muito focado aí no cenário E fizemos uma amizade Muito bem Aparentemente essencial para a explorar e ter amizade com o menininho Foi sinistro esse lugar O com a massa Ele nos acompanha? Ah, ele acompanha a gente, que legal. Aí, mais um puzzle, se for ver, né? É o que eu mencionei, né? Anteriormente. Não é bem, não é bem puzzle, não é muito elaborado, não é difícil, né? E aqui para a gente não? Cadê ele? O cara tá lá em cima. Será que limita os nossos movimentos? Limita, que legal. Ele aprendeu a quebrar as coisas. Com a cabeçona de cubo dele. Algumas coisas quebram a tela, eu gostei. Vou dar mais uma maçãzinha pra ele, ficar feliz. Ele quebrou o bagulho ali, mas tem um bagulho aqui pra quebrar também. Que legal, tem que ser em dois para quebrar. Muito bom. Isso de cabeça de mau jeito. Beleza, vamos né? Será que dá para descer também? No, não dá Segui, Vamos seguir nossa vida agora sozinhos né? Sem a ajuda dele Falta uma bolinha. Faltam duas bolinhas, a gente não tem nenhuma bolinha uh. Agora só nos resta explorar Plataformas que respondem ao estímulo do nosso pulo. Muito bom. Tá, tem que ser por ali então. Pulou. Não pode ficar dando mole. É um enigma. Achamos um bagulho. Que não. acho que não necessariamente é obrigatório esses esse negócios que a gente pegou. Dá com mais cara de que é pelo lado esquerdo. Isso. Daí pegamos uma bolinha. Vamos para a próxima bolinha. Vamos por cima, né? Porque, porque assim. Né? Eu vi aí nos comentários que muitos gostaram da thumb que a gente fez ser um pouco mais ousado nela viu confesso fiquei meio inseguro com o que eu fiz muito obrigado aí pelo Por terem comentado a respeito foi bastante importante para mim parece que a casa dos bichinhos só que eles são parecem mais vasos do que Do que o nosso amiguinho, que tem a cabeça esquadrada Mas eles são bem amigáveis Tem um cabeça de cone ali, ó oh, que legal Eles poderiam ter vindo aqui primeiro, né? Mas está valendo também Olha lá, a saída Deu tudo certo no final, o importante é que temos as duas bolinhas para ativar a máquina. Vou dar uma máquina aqui mesmo. a nossa? Bom... Será que criamos mais um upgrade? Porque o último upgrade... Ah, olha só... Agora a gente plana Muito bom É... É um pulo duplo, né? Não só plana Muito bem... Aqui... Um pulo duplo em câmera lenta, que legal? Muito bem, aqui não tem nada demais. Vamos pulando em câmera lenta. Será que eu posso classificar esse jogo como um Metroidvania? Pulamos aí para uma área mais acima. O jornal da Band está comendo aqui em casa. <risos> ah tá, entendi como é que faz. Eu ainda não tinha entendido, hein? O que requer um pouquinho mais de habilidade talvez aê tem que pensar um pouquinho mais só minha habilidade Eu tô sabendo times corretos, ok? Vem, vem, vem, vem... Nossa, é mais difícil do que parece Vamos lá. <risos> Vou tentar desse lado, quem sabe Aqui Aeee! Muito bem, parece um pouquinho mais rápido. Não é muito fácil, não vi. Vamos. Ah, quase. Achei que ia dar certo a nossa vida. Bom. Terceira tentativa, tudo deu certo. Estamos acendendo para templos mais altos. Ah, olha só que legal. A gente vai pegando impulso nas borboletas. Agora que eu entendi do que se trata esta imagem. Muito bom. Está escondidas borboletas. Isso é um puzzle? Tomara é que sim. Não tá com cara de puzzle não. Tem umas estátuas muito bonitas. Que ali talvez deveria só. Olha. Não tá uma. Ah, parece ser bom, viu? Será que é chefe? e sabia que tinha chefe esse jogo. Hum... O que será isso? Uma cotovia? Hum. Hum, como é que chama? Mandurinha, é isso Nossa, demorei pra lembrar o nome do pássaro Olha lá, ele vai se materializar ali, será? Ele tenta soprar a gente Mas a gente tem aquele poder, sabe? De caminhar em formato de rocha o passarinho talvez seja só e só tenha que evitá-lo né quase certeza que é só isso que so... <risos> tá de brincadeira hein tomei um susto Imagina se fosse um jogo de terror, quanto que eu ia me assustar Não tenho certeza para onde tem que ir, bom Parece que eu acertei Vixe, é bem bonito, né? É bem bonito Vixe Nossa, umas arboletinhas aqui, pô Nossa, ela ele mais ajudou do que atrapalhou Olha como ele vem Vixe, a gente fez um negócio de, totalmente errado, será? Não, ali dá pra passar, poxa, que burrice. <risos> é muito bem feito tu passar. Vixe, vixe, vixe. Vai ter que ser rápido, hein? Aí ó. Exatamente isso. Tinha que virar bloco. Muito bem. Talvez a gente esteja chegando já no fim desta área. Ou oh, tem mais tempo pra cima, né? Oh, que legal! Ficou meio rarefeito com o passarídeo Ele meio que desintegrou antes de dar uma engasgada Mas eu tive a sensação de que ele só nos ajudou, ele não estava querendo atrapalhar não Se eu pular, será que é mais rápido? Novamente, o som se esvai Mas eu gosto do som ambiente Só ouvindo os nossos pulos Nossos passos hum. Você tá com cara de chefe Me deixa Tá louco Ah. O bicho fez força hein, para E eu estava errado novamente. Ele estava nos atrapalhando. Ele fez tudo que estava ao alcance dele para nos impedir de, de subir ali tá aí As estrelinhas finalmente utilizadas, mas elas ainda estão nos seguindo Então talvez ainda não esteja completo o papel delas Ei mais uma cor obtida, que eu acho que eu já não estou mais controlando é nada. Vamos assistindo aí a obtenção da cor azul. Bem bonitos efeitos. Não tem menor ideia com que isso. Talvez um filme. Muito bem, pessoal. Tá aí. Gris. Mais um episódio concluído com sucesso. Agora está chovendo porque a gente obteve a cor azul. Será que é a próxima fase é a fase da água? A hum. azul foi recuperada. Né? Muito bem, gostou deste vídeo? Deixe seu like, se inscreva no canal, dá nos nossos vídeos, a gente joga jogos indie, metroidvania e recomendações. Deixe um comentário pra gente, a gente sempre gosta de estar lendo e fica assim. Até o próximo vídeo. Ó. Viva a amizade.